Porque a gente vê lá, tudo bem, ele conseguiu o mérito dele de junto do Sengoku derrotar o Shiki, né, afinal ele precisa de ajuda O Garp sozinho ele não se garante muito bem, a gente vai entender isso daqui a pouquinho É de sacanagem, velho Fala galera, eu vou usar agora esse vídeo pra vocês como é que vocês estão Eu tô até chorando, cara que dia que é hoje? Hoje é dia de São Canelas, e São Canelas perdoa, não tem jeito. Eu não tanco Bruno, cara, não dá Hoje, esse é o SBS, que são perguntas enviadas por vocês, mas cuidado Tudo que vocês mandam que pode ser usado contra vocês no futuro Chama azul, esmama, garpe subestimado, fraco, tudo pode acabar voltando Quer participar? É bem simples, facinho. O link tá aqui na descrição, Pelo primeiro comentário. Só clicar ali e deixar a sua pergunta. E vamos lá, tirar essas dúvidas desculposas. Esquerdinha 90. Por gentileza, explique melhor essa da SWORD. Serem marinheiros desgarrados que não precisam de ordens superiores. E podem ser mandados para a rua a todo momento. Marinheiros... Chichibukais? Então a Kainu seria da SWORD? O jeito mais fácil de você entender o que é a SWORD atualmente no mundo de One Piece É o termo Black Ops Se você joga algum jogo de tiro, de guerra Ou assiste filmes que tem agentes... Atuando de alguma forma em operações militares, políticas, você sabe o que significa. O que, que são as Black Ops? São operações militares ou políticas que geralmente empregam medidas não autorizadas. Ou seja, está ligado, vinculado a algum governo, mas se a casa cair falando, não sei quem é, não conheço. As Black Ops. São isso, a SWORD pode empregar medidas não autorizadas diretamente pelo almirante, pelo almirante de frota, até pelo Gorosei Mas se eles forem contra alguma coisa eles podem acabar sendo desligados Eu achei isso deveras interessante porque faz questionar agora o quanto a SWORD é conhecido dentro da marinha. Antes eu imaginava que a SWORD era realmente uma parte secreta que nem todos os marinheiros conheciam. E que eles atuavam contra o governo mundial estudando certas coisas. Mas se eles fazem parte de uma espécie de operação obscura e que a Marinha está ciente pode desligar eles. Fica difícil imaginar o quão profunda a SWORD realmente é dentro da marinha. Lembre-se que o Drake, ele estava em um ano investigando a compra de armas pelo governo mundial Interessante isso né Agora se perguntou do Akainu, ele pode ser da SWORD? Quase com toda a certeza, sim, ele pode acabar sendo Porque tem uma capa que o Oda desenhou, a capa oficial Em que vemos o Akainu com uma tatuagem de uma espada no seu braço isso é uma dica e tanto Sabemos que uma piscinada é colocado por acaso Fico curioso para saber... Como vai desenrolar a atuação do Akainu se ele realmente for da SWORD, né? Porque tem essa coisa da justiça absoluta dele. Também temos essa coisa do GARP, fazendo coisas sem necessariamente precisar de autorizações que parece indicar que ele possa ser um dos cabeças dentro da SWORD. Não atua o seu aprendiz, o Kobe, também é membro integrante, tá bom? Então é isso, operações não autorizadas. Se a casa cair, é desligado, não sabemos quem é, não conheço... Mais ou menos dessa linha aí. Vitor Rafa, agora eu te pergunto, se o Luffy não está no auge porque é muito novo e o Garp não está no auge porque já está velho, qual a força do Drago? É interessante isso, né? Vamos falar aqui de auge de força. Coisas criadas pela nossa cabeça. Walter <risos> não se vale de qualquer coisa. Geralmente ele coloca as pessoas com 40 anos no seu auge de força. O Mihawk, você tem o próprio Garp lá lutando contra o Zebeck. O Roger, você tem o Shanks, você tem agora o Barba Negra. Como é que está o Luffy aí nessa parada que derrotou o Kaido? Ele ainda não está no seu auge, ou seja, por quê? o Luffy ele ainda pode evoluir e ficar muito mais forte. Você falou que o Garp não está mais no seu auge, eu acho que não é bem assim. Eu acredito que o Garp ainda tem a força do seu auge, qual a diferença? Ele não fica mais forte, entendeu? O Luffy pode evoluir, o Zoro pode evoluir até uma certa idade, né, se formos seguir essa linha realmente. Mas depois disso eles mantêm toda a sua força e a sua potência. Confundimos um pouco com dois personagens que estão mais velhos E fazem parecer que eles não estão mais no seu ápice de força O Barba Branca, convenhamos, ele estava muito doente Ele tirou o seu suporte vital e ele começou a morrer E o Reli, por que, que o Reli não está no seu áudio? Porque ele está velho? Não, porque ele está aposentado Ele realmente não estava na ativa, lutando na pirataria Casou, né, galera? Eu falei para vocês, casou já era Cavalo <risos> Casou, seu áudio começa a... <risos> começa a crescer a barriga, entendeu? virador de boteco. Então, não dá pra tirar desses dois personagens. Porque você tem o Sengoku, você tem a Big Mom, você tem é o próprio Kaido, que já tava ali com seus 60 anos, que são fortes pra caramba. Todos eles ainda estão com o mesmo auge de força quando eles chegaram no seu pico máximo. Até agora, não vimos um personagem que definhou força por conta disso. Não à toa, o Galaxy Impact do Garp tá aí pra fazer o Brunel não pedir <risos> desculpa todo mundo. Então, o Dragon, qual a força do Dragon? Ele é forte pra caramba, né? teve uma vez uns vazamentos supostos vazamentos que todo ano sai, esse ano não saiu ainda, pode esperar que daqui a pouco sai o vazamento do final de One Piece, mas teve um, um suposto vazamento que viralizou bastante, onde falava que o Dragon não era um lutador, ele era mais um cara político, diplomático me desculpa, eu não consigo ver o Dragon não sendo forte pra caramba. Não consigo. Com aquela tempestade quando ele chega em tal. Pai do Lu, filho do Garp. Não tem como ele não ser um lutador poderoso. Qual a força dele? No mínimo, no mínimo, dessas feras aí, Yonkou. Tem que estar tá ali nessa, nessa faixa. A partir de agora, tudo que aparecer de personagem, vão ser os caras mais poderosos dos mares de One Piece. Não tem como o Dragon estar, sei lá, no nível de um comandante, de um king. De um katakuri, não. Ele deve ser um mestre nos usos de Hakis. e deve ter uma fruta poderosa que pode ser qualquer Uma, uma zoa mítica, o deus da chuva, mais a logia do vento é 99% de certeza de ser ele o usuário dela. Então ele é forte pra caramba, beleza? Ele está no seu auge com toda certeza. Crazy Coffee Games. Pensando bem, acho que o Marco teve sorte lá em Marineford. Porque se o Garp desse esse soco nele lá na guerra, seria F pra Fênix com toda. Será que seria mesmo? Vamos ver aqui. O Garp, ele deu um porradão na cara do Marco na guerra. Derrotou! O Marco com uma porrada só. Isso você não fala. Quase que eu ia esquecendo mesmo. Mas eu não ia esquecer disso não. Eu não ia esquecer disso. Cara, a verdade é que aquele soco primeiro foi exagerado pra caramba no anime. No mangá foi muito mais suave, muito mais sutil do que foi no anime. Mas ainda assim, você vê que o Marco sequer, depois daquele golpe, decide usar as suas chamas para se regenerar. Porque o suco foi uma bosta. <risos> então foi um soco suave. Se o Garp usasse um soco poderoso, seria um pouquinho mais suave. Não aconteceria nada. O Marco nem precisaria ligar as chamas <risos> <para> dizer... <risos> Vamos lá, o TKRLD. Desde o começo da obra os poderes do mundo têm sido mudados conforme seus níveis. Tivemos tibucais. Mudando sua formação logo após Arabasta. A seguir tivemos outra mudança também no poder da marinha. Porque o Aokiji deserdou e o Akainu no seu novo almirante de frota. E agora tudo isso passou por uma nova mudança com os novos Yonkous. A pergunta agora é. Seriam os Gorosei esse tal próximo nível de poder? Chichibukais, almirantes, Yonkous e agora eles. Poderia talvez ter uma... Possível morte de Garcia e Saturno, causando assim uma substituição como ancião, e nos apresentando a nova lore de inimigos diretos dessa vez. Nobres mundiais, governo mundial, anciões e insama, o que acha? Tem tudo para ser estabelecido um novo patamar, as das divindades. Está flertando bastante com isso, né? O nível de poder de Deus agora. Nível poder divino, acima dos Yonkous. Adoramos os níveis de poder, fala a verdade. É uma das partes mais legais de One Piece. Querendo ou não, tem muita coisa boa, os mistérios, as mensagens, mas os níveis de poder estão sempre ativos na nossa mente. Foi flertado bastante agora com essa coisa das divindades, tem as quatro lá da Skypiea, você tem o próprio Saturno com o nome de um planeta e sabemos que os nomes dos planetas estão relacionados às divindades, em Samar relacionado à Terra como sendo a mãe natureza. Então realmente entramos agora num novo patamar, de força a ser estabelecido. Eu acho que podemos seguir para uma linha bem diferente do que estamos vendo atualmente, apenas com Frutas Despertas e Hakis, realmente trazendo algo a mais, uma evolução que ainda não vimos capaz de reconfigurar o próprio mundo. Eu não sei se o Gorosei é, vai ter esse tipo de poder, se eles são realmente lutadores. Alguns deles ostentam cicatrizes e sabemos que no mundo de One Piece, uma cicatriz é algo muito importante. Foi algo que se ganhou numa batalha. Mas, de repente, eles foram atacados por Zback lá em God Valley. Acabaram machucados e por isso tem essas marcas. Não necessariamente sendo lutadores. Ao mesmo tempo, você tem o Gorosei lá, o Gandhi. Que carrega uma espada que se parece muito com a Shodai Kitetsu. Que é uma das 12 lendárias. Então, por que ele carrega essa espada se ele não é um lutador? Bengala, né? Então, <risos> os novos níveis de poderes certamente... Vem aí, já foi até estabelecido um pouquinho né, os níveis de Rei Pirata, vamos colocar assim, Shanks mostrando o camuçaria, o golpe do Roger e agora o Garp também, o nível do lendário herói que eu sempre vou colocar pra vocês a partir de agora que o lendário herói e o Rei Pirata são os equivalentes em cada um dos opostos. Temos já novos níveis estabelecidos Rafael 420. Você acha que a nova geração superou a antiga ou só derrotou? Porque se formos ver, superar e derrotar são duas palavras diferentes em questão de força e haki Temos Kaido que teve sua derrota por diversos fatores Mas no contra um franco sem ter lutado com mais ninguém Sem ter que explorar uma ilha o Luffy mesmo no G5 iria deva-la. Big Mom precisou de duas frutas despertas em um arsenal de explosivos pra ter a sua queda. Barba Branca estava doente. Akainu sofreu pro velho quase morrendo. <risos> Agora temos o Garfo e os seus ruins. <risos> não acho que o Akainu sofreu tanto assim, não. O Akainu é forte. Não dá pra subestimar. subestima. Depois tem que fazer pedido de desculpa. Beleza? O Barba Branca era forte, era poderoso, mas eu não acho que o Akainu tenha sofrido a qualquer momento naquele combate ali. A não ser quando o Shanks chegou. Aí ele vacilou. Aí, aí ficou até com medo. Não falou nada. né? Essa justiça absoluta morreu. Mas... Olha só, a geração atual superou a antiga, é muito difícil. Eu acho que por conta das lendas da geração antiga, é muito difícil conseguir vermos realmente essa superação. Se pudéssemos ver lutas do Roger, do Chique, do Barba Branca, todos eles ali no seu auge, na, no auge dessa era de ouro... aí é, atualmente é difícil, eles vão superar? Eles vão superar por conta da narrativa do Luffy chegar na última ilha e cumprir o propósito herdado que o Roger não conseguiu. Então nessa linha narrativa eles vão superar, agora se você está falando em, realmente em força, é um pouco difícil, é complicado, tá bom? Você realmente colocar alguns personagens da era atual no mesmo nível dessas feras aí. Vamos lá, Caio Augusto Pereira dos Santos, Rumba We Best. Analisando os últimos capítulos, temos em Egghead as frutas despertas. E eu temos uma fruta desperta perdendo para um haki absurdo. No último capítulo em Ratnozu, esse haki absurdo subiu de nível. Se o Barba Negra estiver no navio que chega em Egghead, poderemos ver uma derrota do Luffy para ele. Já que o inimigo da fruta tem que ter seu poder limitado apenas pela sua imaginação. E seria a fruta que anula todas as frutas. Assim o Luffy teria necessidade de evoluir seu haki do rei. Muito obrigado a todos vocês que votaram no Ibest, tá bom galera? Já agradeço no começo da semana, tô agradecendo de novo aqui pra vocês. Top 1 todos os dias, absurdo, vocês são demais. Ano que vem eu vou tentar inscrever a fandom <risos> da pior geração. Vou colocar vocês lá também. Mas muito obrigado, passei pra próxima fase. Hora é brigar com os grandão lá, tentar chegar. Deve começar aí depois de maio, aí eu aviso vocês. Mas mesmo assim, de coração, muito obrigado pra quem votou. Agora falando das frutas despertas, o Barba Negra pode estar naquele barco que está indo para Egghead? Depois do último capítulo eu acho que ficou um pouco mais evidente quem realmente está naquele navio. Catarina Devon, Lafitte e o Alkiji. Não acho que a luta do Barba Negra já tenha terminado ali com o Lau e tão rapidamente se moveu para Egghead. Porque se lembra, eles foram para direções opostas, bem distantes. Lembra que eles tiraram ali o sorteio? Então Barba Negra não se moveu tão rapidamente, aquelas coisas estavam acontecendo simultaneamente. O Kid chegando em Elbaf, o Lau sendo barrado pelo Barba Negra e todo o incidente de Egghead. Mesmo assim, o Luffy pode sofrer uma derrota para o Barba Negra. Seria interessante, mas para isso acontecer, só se o Barba Negra mostrar aquele poder oculto que tanto discutimos. O poder que só aparece fora das telas. O poder que realmente derrota as pessoas e não sabemos como. Que causa cicatriz do Shanks. Que faz todo esse tipo de devastação. Beleza? Noob Reverso. Estava lendo o capítulo 1068. Acabei tendo um pensamento sobre a possibilidade de os Reis dos Mares serem versões aprimoradas e inteligentes daqueles mechas que vimos em Egghead. Que foram programados na época do século perdido para obedecer aos comandos de um fator linhagem específico. No caso, um tipo de princesa sereia. E esta combinação seria Poseidon e Vegapunk tentou replicar o que acha dessa possibilidade. Gostei disso, viu? Eu gostei, eu acho interessante o mistério por trás do poder de Poseidon e como ele renasce a cada geração. Né? Ele pode ter alguma coisa tecnológica envolvida por trás disso e por que não se conseguiram criar frutos através de desejos? Eles não conseguiram dar esse dom para uma série de controlar os poderosos reis dos mares. Gostei disso aqui. Talvez tenha realmente alguma coisa ligada ao fator linhagem. Um poder oculto ligado à tecnologia do reino antigo. Que tem todo esse mecanismo capaz de fazer diversas coisas. Gostei disso. Vou guardar isso aqui. Leandro Marinho. Recentemente terminei de ler A Chita no Joy. Uma das obras mais incríveis que já li. Queria saber se você já leu ou já tinha ouvido falar. Sei que não é uma obra muito conhecida hoje em dia. Mas com certeza é um mangá atemporal que todos deveriam dar uma chance. A Chita do Amanhã. É o nome, tradução... A Chita no Joy é fantástico, ou a Chita do Amanhã. Por que, que tem esse nome? Por que, que essa obra ela é tão importante, marcante e eu recomendo muito você conhecer? É uma obra antigaça, tá bom galera? Mas até os dias atuais é reverenciada no Japão, porque ela se tornou uma referência para os jovens estudantes e os trabalhadores. Ele representava toda essa classe. A Chita no Joy foi uma das primeiras obras a apresentar o Underdog, que é aquele cara azarão que descobre que tem talentos naturais para alguma coisa, é uma série sobre boxe, então temos um ex-presidiário juvenil que se torna uma verdadeira lenda, é surreal, é muito bom, se você quiser uma coisa mais atual, tem um spin-off atual chamado Megalobox, que é bem legal para você se aventurar um pouquinho, mas eu recomendo bastante você conhecer a Chitano Joe, Leandro, fico feliz que tenha entrado para esse mundo e que acho que essa obra deve ter impactado você bastante, fica a minha recomendação para quem não conhece a Chita no Joy, ou Joy do Amanhã. Uma das melhores séries já escritas com toda certeza. Anderson Wilker. Sobre o porquê do Barba Negra não dormir. Acho que o problema não é que ele não consiga dormir. E sim quando ele dorme. Seu corpo seja assumido por outra entidade. Que seria o Rox Dizzy Beck. Acredito que ele esteja selado no corpo do Titch. E só consiga despertar quando o Barba Negra dorme. Igualmente o que acontece com o Cavendish e o Hakuba. Anderson. Tô total contigo nisso, eu acho que o Zibek pode estar dentro do Barba Negra, na escuridão, da Yami Mi. Ainda não descartei completamente essa ideia, tá? Eu gostei que você adicionou aqui Kevin Dish e Hakuba, duas entidades pouco exploradas pelo autor, mas que podem acabar sendo a arma de Tchekov, um, coisa, um conceito que foi colocado para ser disparado mais à frente. Talvez Oda explicando sobre Hakuba também explique um pouquinho sobre o Barba Negra. Só que tem umas coisas a mais, né? Os três crânios A coisa dos três corações ali citados Dentro da sua recompensa Naquele jogo de palavras que o Oda gosta de fazer Tá ligado somente às frutas Ou seriam os outros irmãos Oda já desenhou rascunhos do Barba Negra Tendo duas uhum. irmãs Como o Zebek foi parar dentro do Barba Negra Por quê? o Barba Negra foi dito que não dormia Quando era criança Quando não possuía ainda a Yami Yami Mi. E o Barba Negra já era vivo Já tinha nascido quando o Zebek veio a morrer Entendeu? Um pouquinho da dificuldade da coisa aqui. Se o Zubek estiver lá, eu acho que é por conta de alguma fruta, da escuridão. Não porque ele nasceu assim ou foi implantado. Big Mom colocou ele no corpo do Barba Negra? Não, a Big Mom não consegue manipular a alma de alguém colocar em vivos. Somente nela, ela consegue puxar e sugar. Né? Foi explicado ali que ela não consegue tirar a alma de alguém e colocar num ser vivo. tá bom? Então, tem muito mistério ainda que envolve o Barba Negra. É uma terceira fruta... A escuridão da Yami Yami no Mi. Todo esse interesse que ele tinha. Ou ele nasceu dessa forma. Mas ele ter uma entidade dentro dele. E essa entidade. Pelo menos uma delas. Ser Rocks de Zibak. Eu acho que seria muito legal. Fascinante. E se Hakuba for mais explorado. Aí podemos pegar essa pista realmente. Para tentar desvendar o um mistério de Barba Negra. E é isso. Bastante perguntas respondidas Espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui um salve especial. E deixem suas perguntas para o próximo SPS. Até a próxima meus amigos. Valeu por assistir. Fui.